A pior coisa que fazemos quando estamos diante de uma reclamação é não dar importância para os sentimentos e as emoções do reclamante, seja ele um cliente, um parente ou mesmo um funcionário. E quando ignoramos as emoções do interlocutor, estamos dizendo que ele está errado. E essa percepção vai fazer com que se inicie uma discussão para saber quem está certo e quem está errado. E esta é a pior armadilha em uma negociação. O que eu quero dizer é que as emoções sempre são verdadeiras, mas os pensamentos podem estar distorcidos. Afinal, o que é a verdade? Você já discutiu verdades com alguém? A verdade é aquilo que sentimos e não o que pensamos. Podemos pensar o que quisermos sobre qualquer pessoa e sobre qualquer assunto. As pessoas têm direito de discordar de nós sobre tudo o que fazemos e pensamos e não temos nenhum poder sobre isso. Não temos realmente o poder de fazer as pessoas pensarem o que queremos que elas pensem. Nesse vídeo mesmo, você tem o direito de discordar de tudo que estou falando ou de tudo que eu posto nas redes sociais. E isto não significa que eu ou vocês sejamos errados. Significa apenas que temos opiniões diferentes sobre o mesmo assunto. Como se aprende a negociar, precisamos entender esse ponto. Pessoas que têm comportamentos muito controladores não conseguem lidar com controvérsias e vão para a discussão com argumentos para derrubar os argumentos dos outros. Geralmente, quando isso é ativado nas pessoas controladoras, o tom de voz geralmente se altera. Já viram pessoas assim? Então, se você tem comportamentos assim, é necessário que você altere o significado da controvérsia. Assim como você tem o direito de pensar o que quiser, o interlocutor também tem o mesmo direito. O lado positivo disso tudo é que nessas diferenças, você poderá encontrar outros pontos de convergência que podem alterar completamente esta discussão. O grande objetivo de uma discussão de negociação é primeiro entender onde estão os pontos de discordância e depois alinhar os pontos de concordância. A técnica se inicia com um sinal de yes para o interlocutor, para que ele perceba que não há discordância, mas há respeito, curiosidade pelo pensamento, vontade de entender o posicionamento. Depois que você faz isto, é necessário você buscar pontos de convergência e depois retornar aos pontos de divergência. Você vai notar que quando se volta para os pontos de divergência após os pontos de convergência, a conversa muda de cenário. Você vai notar que parece que não há embate, mas sim um diálogo extremamente construtivo. Então, se você trabalha em vendas, eu sempre falo que o cliente sempre tem razão. Essa frase significa que o interlocutor tem uma razão para reclamar e essa razão precisa ser explorada para entendermos o sentimento que foi causado por um pensamento que foi estruturado através de uma percepção sensorial. Isto não significa que ele esteja certo. Então, a primeira coisa a fazer é não reagir com um ataque pessoal. Por trás de seu ataque quase sempre existe raiva. Por trás de sua inflexibilidade, quase sempre existe medo. Se você observar, isto também pode estar acontecendo com outro lado. Então, enquanto você não desativar as emoções dele, seus argumentos sensatos entrarão por um ouvido e sairão pelo outro. O cérebro cognitivo ficará inoperante, enquanto o cérebro instintivo ou emocional estará ativo. Imagine um funcionário entrando impetuosamente em sua sala, esbravejando. Estou cansado de ser explorado. Acabei de saber que a Mariazinha ganha dois mil reais a mais para fazer o mesmo trabalho que eu faço. Para mim chega. Se você tentar explicar por que a Mariazinha ganha mais, mesmo que o motivo seja válido, talvez só deixe seu funcionário mais zangado ainda. A primeira coisa a fazer é reconhecer os sentimentos dele. Veja uma forma interessante, você está zangado. acha que está sendo explorado, posso entender que se sinta assim, eu em seu lugar provavelmente me sentiria da mesma maneira. Note que esta não é a resposta que o funcionário esperava, reconhecendo seus sentimentos você o ajudou a se acalmar. O que geralmente acontece em seguida é a mesma pergunta, mas o funcionário já está pronto para escutar e discutir de forma racional. Pois nesse momento o cérebro instintivo está desativado. Assim como o funcionário, o seu oponente na negociação quase sempre se sente injustiçado e pronto para lutar. Todavia, ao receber um reconhecimento em lugar de um argumento, você desarmará o cérebro instintivo. É assim que ele fica pronto para dialogar. Ao dizer ao seu oponente, compreendo como se sente, ou se eu fosse você também ficaria revoltado, ele fica sabendo que a sua mensagem foi ouvida e avaliada. Isto demonstra que você entende por que ele se sente daquela maneira e reforça a validação da sua razão. Esta confusão mental que se gera na mente do interlocutor vai dar a impressão que você está concordando com ele, quando na realidade você está respeitando a sua opinião. Quando damos razão para o pensamento de alguém, tiramos a pessoa de um cenário de uma luta e inserimos a pessoa em um cenário de uma conversa. Então aprenda a respeitar o sentimento das pessoas para que elas também respeitem os seus sentimentos. Isto é negociação. Transforme uma queixa em uma deixa espetacular. Rai.